Salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem feijão aqui na área Essa estratégia demorou um pouco para desenvolver, ela é muito legal Eu vou mostrar para vocês um passo a passo como que a gente pode fazer para evitar o Red e ser bem lucrativo nela, tá? Primeira coisa, cara, já dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal é, no primeiro comentário vai ter os meus grupos VIPs, lançamentos. Ainda está com preço promocional fechado. Mas bora para a estratégia. Essa estratégia é uma das que eu mais tenho assertividade, beleza? Mas tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para evitar o hedge. Presta atenção nessa palavra, evitar. Porque o Red, em algum momento vai vir sempre bem. Então a gente vai trabalhar para evitá-lo, beleza? Vamos desde o começo aqui. A gente está no site da bet 365 a gente vai vir em esportes virtuais, vai selecionar esse novo futebol aqui, que é futebol por um dia, né, que são todos os jogos no mesmo dia e horário. A gente vai fazer isso daqui. Vim aqui em resultados, selecionar gol, mais ou menos. A gente vai clicar aqui para sair pelo menos um gol em todos os jogos. Opa, calma aí que ele está me derrubando aqui. Vamos lá, eu vou pegar aqui o 18 para isso não acontecer de novo, mas eu não vou fazer a entrada, é mas para vocês entenderem o conceito. Ó, isso aqui eu quero mostrar, só parando, ó, tá vendo? Essa, esse jogo aqui, a gente teria tomado um RED. grava essa informação. Então a gente vai aqui, um, dois, três, 4 5 6 7 oito. Beleza. Essa odd aqui, ela ficou um pouco baixa, tá dando 1,55, mas não fode muito disso. É a odd que vai variar de 1,55 a no máximo 1,80. Então, o que, que a gente vai fazer para evitar esse red? Você vai monitorar ligas, liga, as, os jogos, e vai esperar três reds seguidos. Ou seja, você vai esperar três jogos em que não bateu, em que algum dos jogos foi 0 a 0. Depois que der isso, três jogos em seguida, você pode entrar, que a chance do green vai ser muito alta, tá? Eu, eu, Feijô, você que sabe da sua banca, você que sabe do seu dinheiro, eu faço essa cobertura, apesar da de ser baixa, três vezes. É o método que eu gosto de trabalhar nesse sistema, porque bate muito. Mas não é a prova de rede. tem a gestão, faço que você se sentir à vontade. Fechado? Esse vídeo é, é com certeza, essa estratégia é uma das que mais bate. Dá para ser educativo, mas não esquece essa regra. Espera pelo menos três jogos e entra na sequência. Fechado? Valeu? Aquele abraço!